Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, espero que vocês todos estejam bem, que os familiares de vocês também. A gente vai começar com a apresentação do Alexandre. O Alexandre vai apresentar é, da Gambiarra Aprendizagem Significativa. Ele é um apaixonado por inovação, tecnologias e educação. Gosta de viajar e trabalhar em projetos que ajudem na identificação de uma sociedade mais empática, sustentável e colaborativa. Ele possui mestrado em Informática, e Educação e Sociedade pela UFRJ, pós-graduação em Tecnologias e Mídias Digitais pela PUC-Rio, e por 10 anos foi coordenador executivo da ONG Sociedade Digital, onde desenvolveu projetos para promoção e inclusão digital, e também foi diretor do setor de TI do Instituto Jornada Mundial da Juventude. Atualmente ele é coordenador pedagógico pela Cesar School, e atua como coordenador de tecnologia e educação no curso técnico do Programa Nave Rio, na Escola Estadual José Leite Lopes. Alexandre, agora é com você. Qualquer problema que você tenha na apresentação, você me fala que eu te ajudo, tá bom? Tá bom, beleza. Bom, bom dia, pessoal. É, vou iniciar esse bate-papo aqui, chamando uma colazinha, quer dizer, não posso dizer cola não, porque pode ter algum professor assistindo. É, vou chamar aqui a minha memória auxiliar, para me ajudar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Bom gente, vamos bater um papo aí sobre a é, da gambiarra, aprendizado significativa e eu vou começar um pouquinho falando para vocês é, do que é essa gambiarra. Né? A gambiarra é uma solução alternativa que a, gente, que a gente cria utilizando os recursos e os meios disponíveis que a gente tem para resolver um problema. E pensando aqui na gente, eu acho que a gente é muito bom nisso. Quantos carros a gente não olha aí pela rua com uma fita adesiva presa na lanterna, o retrovisor preso lá com aquela, <risos> aquela fita para não cair. É, então, isso é algo próprio da gente, do dia a dia da gente. Né? Tem, tem muito a ver é, com a nossa convivência em sociedade. A gente tem um problema e a gente tenta resolver esse problema da melhor maneira possível usando os recursos que a gente tem à mão. E aí eu vou mostrar para você vocês uma gambiarra aqui, gambiarra do né? é, a cadeira dele quebrou e ele, ele usou um silver tape para colar aquela cadeira dele. Então, usou ali o recurso que ele tinha a mão naquele momento para resolver o problema dele e resolveu. E aí eu vou dizer para vocês, lá no Nave a gente trabalha muito com essa, com essa é, metodologia ativa de aprendizagem baseada em problemas. Né? ou baseado em projetos. Né? Eu não vou entrar aqui muito nessa seara, porque existe uma discussão grande o que é aprendizagem baseada em projetos, o que é baseado em problemas. Para mim, eu acho que as duas são muito parecidas e elas atingem o fim que a gente deseja da mesma maneira. Então, esse processo de construir gambiarras, eu acho que a aprendizagem baseada em problemas, ela, é um, ela proporciona grandes oportunidades para a gestação dessas gambiarras criativas. E lá no Nave, a gente trabalha muito com isso. É, os estudantes eles não têm que fazer uma prova, mas eles têm que buscar uma solução para um problema. E para um problema que, muitas vezes, a gente deixa a liberdade para eles escolherem que problemas eles vão trazer para resolver. E aí eles vão fazer a gestação de várias ideias criativas, rola aquele brainstorm, eles vão tentar resolver aquele problema de várias maneiras diferentes, vão criar várias soluções alternativas, muitas delas não vão funcionar. E aí a gente traz aqui um conceito que você é, é, fala dentro do design o princípio da experimentação é, que é através do erro que eles vão aprendendo com aquele erro eles aprendem e assim isso não é uma coisa nova não é uma coisa do design agora a gente pode pegar a Piaget lá atrás e ele já vai dizer que é com o erro que se aprende é, então eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aí com essa aprendizagem em, problema, em problemas é, para estimular essa criatividade que muitas vezes a gente acaba é, como professor, tirando do aluno quando a gente formata demais a aula. E aqui eu vou trazer um exemplo bem legal para vocês lá do NAVE, que é o NAP, Núcleo Avançado de Pugilismo Eletrônico. Gente, obviamente, foi o professor que colocou esse pugilismo. né Os alunos não colocaram pugilismo, mas eu não posso dizer qual foi a palavra que eles utilizaram aqui no lugar de pugilismo, mas usem a criatividade de vocês, é o NAP que é uma atividade extra-classe, uma gambiarra extra classe. O que é isso? Os alunos não precisavam, de maneira nenhuma, criar um clube extra-classe para ficar brincando com Arduino e robótica. Mas eles sentiram que aquilo tinha significado para eles e criaram esse clube. E olha que o NAVE ele é uma escola integral integrada, então eles fazem o regular junto com o técnico. Ou seja, eles já passam o dia inteiro no colégio. É, mas eles, mesmo assim, optaram por, é, digamos assim, estudar mais um pouco, mesmo passando esse tempo todo dentro da escola, e criaram um app E esse clube, o que, que eles vão fazer dentro desse clube? Eles vão criar gambiarras para utilizar com os jogos, ou que eles desenvolvem, ou que eles gostam de jogar. Nesse caso, aí, qual é a gambiarra? Já é uma gambiarra mais sofisticada, né? não é só um silver tape. É, o conector lá do... Do, do controle Arcade que eles estão criando, ele não servia, ele precisava ser adaptado. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram uma protoboard e um Arduino Nano e fizeram a adaptação desse conector para poderem jogar no computador, utilizando esse, esse joystick, que é um, é um joystick Arcade, que é um, um, muito parecido com aqueles fliperamas, cheio de, com vários botões para você poder jogar aqueles jogos de luta. Então, eles utilizaram conceitos e competências e habilidades que eles aprenderam nas, nas disciplinas do curso técnico, né? como cultura maker, programação, prototipação, robótica, é, porque entenderam que aquilo era, era importante para eles, era significativo para eles. Né? Ninguém pediu para eles criar um clube é, extra classe fora do horário de aula para começar a construir esse joystick e poder utilizar. Um outro exemplo também muito legal que eu trago aqui para vocês é o Nav Labs O Nav Labs é, um, é um, um projeto que surgiu dentro do Nave antes até da minha entrada lá. E hoje esse projeto ele caminha sozinho com a direção apenas dos estudantes. São estudantes egressos, eles, basicamente eles é que tocam esse projeto. Claro que os professores ainda participam, mas só para vocês terem uma ideia, nós anualmente fazemos uma formação em robótica educacional para os educadores da rede estadual. Essa formação, é claro, tem os professores à frente, mas eu vou dizer para vocês que quem faz as aulas ali são os monitores, e esses monitores são alunos egressos que hoje fazem parte e tocam o Nave Labs. Para não achar que eu estou mentindo, vocês podem entrar aí no, no canal depois do do YouTube do Nave Labs, e vocês vão ver os vídeos, as videoaulas que tem lá, e são todas, a maioria delas, prota protagonizadas pelos monitores, que são alunos egressos do Nave. Então, isso teve também um significado importante para ele, porque senão eles não iam sair da escola. Hoje, alguns já têm estágio, alguns já estão fazendo a sua faculdade, e mesmo assim eles continuam ali dentro daquele projeto, porque esse projeto tem um significado para eles. Né? E, claro, que eu não podia deixar de trazer um exemplo aqui é, de uma gambiarra na aprendizagem remota, que é o que a gente está vivendo agora. E aí eu vou falar com vocês o seguinte, será que é possível a gente desenvolver competências e habilidades é, técnicas ou, ou mesmo as soft skills é, de maneira remota, mesmo sem ter os recursos para isso? É claro que... No NAVE, nós temos é, uma quantidade boa de recursos, porque a gente tem uma parceria público-privada, então ela é uma escola pública, mas que tem o apoio do Instituto Oi Futuro. né? O Instituto Oi Futuro é que construiu o programa NAVE, então a gente tem ali uma condição muito favorável para eles, a gente tem laboratórios, a gente tem um espaço muito bom para eles desenvolverem atividades, mas agora, com a aprendizagem remota, a gente está falando de estudantes da rede pública estadual. Então, estão em casa... É, digo para vocês que assim um quinto deles fazem acesso somente através de dispositivos móveis, na grande maioria celulares, alguns até com tela rachada, uma conexão à internet às vezes não muito boa, e a gente teve que pensar como é que esses alunos poderiam con continuar desenvolvendo essas habilidades técnicas em casa. É, o Igor, que é esse professor aí que montou aquela gambiarra da cadeira, ele está aí, o que, que acontece? Ele passou uma atividade para os estudantes para eles é, redigirem o, um RPG. Ele construiu um RPG, né? o Igor é, ele constrói jogos, ele tem jogos comerci comerciais, e aí ele desenvolveu um RPG solo, porque a gente está num, num sistema de isolamento, que o estudante poderia jogar em casa sozinho. Só que os alunos tiveram dificuldade de entender como jogar. O que, que ele fez? Fez um vídeo explicando como os alunos poderiam jogar é, aquele RPG, e aí dando dicas de como acessar um aplicativo do, do Google que você consegue rodar os dados, e ele fez uma gameplay. Né? Ele jogando o próprio RPG dele para que os alunos pudessem fazer isso. E em casa os alunos, claro, teriam que ter um mínimo de acesso para assistir esse vídeo, mas poderiam utilizar papel e caneta, fotografar lá o que eles escreveram, ou subir para algum lugar ou mesmo imprimir, ou mesmo só escrever à mão e entregar na escola depois essa atividade, e não deixar de desenvolver sua competência mesmo durante um processo de aprendizagem remota. Mas, como eu disse, uma gambiarra que o Igor vai com certeza daqui para frente ainda tentar melhorar e chegar a uma solução, uma outra solução alternativa, melhorar, testar, errar, aprender com erro e continuar. E aí isso tudo acontece? Por que, que isso tudo acontece? Porque o que eu disse para vocês, essa aprendizagem ela foi emocionalmente significativa para esses estudantes. A gente não teve que pedir para eles, oh, decora isso, porque a gente vai fazer uma prova e você vai ter que ter isso decorado para aprender. Não, aquela aprendizagem ela foi tão significativa para eles que surgiu o na NAP, que surgiu o NaviLabs, né? sem a gente precisar estimular nada disso. É, então, cada vez mais eu acredito que se a aprendizagem for só decoreba e ela não tiver nenhum tipo de significado real para aqueles estudantes, eles podem até decorar, mas daqui a duas semanas, três semanas, eles vão esquecer aquilo e não vão utilizar aquilo para resolver problemas na vida deles. Essa foto que está aí foi do início do ano, a gente, um, um, a gente participa de um evento que é, é Global Game Jam e esses estudantes participaram é um evento que acontece também em janeiro na época de férias dele e eles vão para a escola para participar é um hackathon a gente tem dois dias ali para desenvolver os jogos a gente desenvolveu esse ano cerca de acho que cinco jogos digitais e um analógico e eles vão para lá porque aquilo tem significado para eles né eles vão para eles têm que programar eles têm que usar toda toda aquela parte de programação de design de jogos que eles aprendendo durante o curso e eles têm que botar aquilo ali em prática e tem que desenvolver e tem tempo. É, e eles vão para lá porque aquilo realmente tem significado para eles. Então, acho que é, tem um educador que é o Carl Rogers, que em 1969 falou de uma coisa que a gente fala muito hoje, que é uma aprendizagem centrada no estudante. é vocês verem, isso não é novo. É, a gente começa lá em 69 com o Rogers, a gente tem o Paulo Freire aqui e Hoje a gente usa isso como uma grande novidade, student-centered, mas é uma coisa que a gente, de fato, já já existe, e que a gente deixou um pouco de lado, que a gente está resgatando agora. E Eu acho que isso é muito importante, porque a gente começa a dar uma, um significado importante para a aprendizagem, como o Carl Roger disse, ele ele é um educador e um psicólogo cognitivo, e ele chegou à conclusão que ensinar tem muito menos importância do que aprender porque são esses estudantes que aprendem. Então, a gente tem que entender qual é o caminho de aprendizagem deles para facilitar essa aprendizagem. Não adianta nada eu querer impor uma estratégia de ensino que não se encaixa dentro da estratégia de aprendizagem, do processo de aprendizagem desses alunos. Bom, gente, é só uma provocaçãozinha inicial, o tempo é curto, era isso que eu tinha aí para trazer para vocês. E quando esse momento de isolamento social passar, eu convido todos vocês para irem lá visitar o NAVE, fica ali entre o Andaraí e a Tijuca, para conhecer um pouquinho da escola, conhecer um pouquinho da gente. Alô, Obrigado, gente. Espero que tenham gostado. Bom, gente, é, então, para dar continuidade, a gente vai ter uma fala agora da Esther Oliveira sobre o Espaço Maker na escola. Ela é designer, e maker nascida no Rio de Janeiro, formada pela PUC-Rio e a University of the Arts London, trabalha há dois trabalha há dois anos em um makerspace escolar da rede privada, onde aplicam design thinking em prototipagem com finalidades pedagógicas e de formação educacional. Então, Esther. Bom dia, pessoal. Obrigada, Carol, pela introdução aí. É, um bom dia a todos. É, só queria falar antes de começar que eu estou apaixonada pelo trabalho do Alexandre. Achei incrível e eu super vou topar esse convite de, depois da quarentena, visitar o Espaço do Nave. Adorei tudo que você falou. É, meu gato vai aparecer aqui no fundo várias vezes, tá gente? Não repara não. É, eu, eu nem vou nem vou repetir muito assim, porque acho que o Alexandre definiu lindamente muita coisa sobre o ensino né, com prototipagem. Então, eu vou focar mais em mostrar para vocês como é a minha experiência. E é, eu vou fazer assim um disclaimer antes de começar, que a minha experiência ela é aplicada mais à rede privada. Então, infelizmente, não é uma realidade assim completamente prominente das escolas públicas e a gente deseja que isso mude. É, mas, assim, eu sempre aviso isso porque às vezes eu faço apresentações sobre as escolas em que eu trabalho e as pessoas pensam, nossa, que maneiro, tem isso na escola? Então, assim, tem isso na escola, mas não em todas ainda. E o nosso desejo é que no futuro tenha Então, pessoal, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Bom, pessoal, a Carol já me introduziu. É, nesses últimos dois anos, eu vim trabalhando em duas escolas aqui do Rio de Janeiro. O Eliezer Max, que é em Laranjeiras, e o Sei, que é na Barra. São duas escolas com propostas pedagógicas bem bacanas e bem engajadas, assim, de maneira geral, em implementar um espaço maker no ambiente escolar. É, eu recebo muito essa pergunta, assim, de maneira geral, principalmente de escolas que ainda não têm um espaço de prototipagem, um espaço maker, e me perguntam por que isso é necessário. Então, assim, a gente, eu acho super importante é, falar do viés que é a implementação mais comercial do Espaço Maker na escola. A gente sabe que se tornou uma tendência. É, mas, além disso, é, existem todas as boas razões e os motivos pelos quais se deveria ter um espaço de prototipagem na escola. É, a gente fala aqui sempre da BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum. É, e a BNCC vem sofrendo bastante mudança, é, no que diz respeito ao ensino de pensamento científico crítico e criativo. É, os espaços de prototipagem, de maneira geral, espaços maker, laboratórios, multimídia, são lugares em que o pensamento científico crítico e criativo são colocados em prática. Então, a gente tem aí um ponto positivo. É, eu gosto muito de falar dessa questão também da interdisciplinaridade, porque o espaço de prototipagem ele tem essa potência de unir todas as outras disciplinas da escola, que são chamadas de núcleo comum, então, geografia, matemática, história. É, o espaço de prototipagem é, de fato, aquele lugar em que você consegue visualizar e praticar esse conhecimento das outras áreas. Então, quando a gente está ali naquela sala de aula clássica, a gente tem muito mais uma posição do professor em dominância, é, passando um conteúdo mais expositivo e o aluno em um local passivo. A ideia do espaço de prototipagem é justamente que o aluno saia desse papel passivo e passe a participar das outras matérias, junto com o professor, numa aprendizagem ativa. Esse poder de unir as outras disciplinas que o espaço de prototipagem tem é uma coisa que me encanta muito. Eu sou muito apaixonada por variados assuntos. assim, Eu gosto muito de ciência, de geografia. Então, os espaços de prototipagem, prototipagem trazem essa possibilidade. Eu amo também falar sobre esse termo do hack the system. É, a ideia né, que a gente tem do que é o hackear o sistema, é, o espaço de prototipagem na escola é, assim, para mim, um parquinho de diversão dessa questão do hack the system. É, os alunos, né, especialmente numa idade assim, dentro da adolescência, eles são especialistas em problematizar tudo. Então, alunos reclamões temos, e eu acho muito bacana oferecer para eles um espaço em que eles possam explorar as críticas e as insatisfações que eles têm com o mundo em volta de maneira bem pontual e prática. Então, a gente fala, por exemplo, se os alunos têm críticas em relação ao sistema operacional do celular deles, ah, eu não gosto do Arduino, faz isso. Então, vamos tentar prototipar e imaginar outras maneiras, né? vamos tentar quebrar um pouco com isso. Então, para mim, o espaço de prototipagem na escola ele tem muito esse papel também. É, e é nesse momento que você aprende mais como funciona o sistema também. Os nossos alunos eles se formam na escola e vão participar de um sistema que é muito maior do que eles. Então, eu acho que quando a gente transforma eles em agentes, de fato, de mudança e de melhoria da sociedade, a gente ensina eles a como, às vezes, ir contra a corrente desse sistema. É, prototipar o mundo que você idealiza também vai muito com isso que eu falei. É muito bacana para mim poder ver os alunos ativamente buscando soluções para problemas das vidas deles. É, eu gosto de, de sentir o brilho nos olhos deles quando eles estão lá dentro, de pensar que não existe limite, mesmo ainda sem saber que o mundo adulto e lá fora é cheio de limite. Eu gosto do fato deles de conseguirem pensar assim de maneira muito livre. Eu acho que o espaço de prototipagem agrega muito nisso. Então vamos lá. É, um nosso espaço, assim, é um espaço bem privilegiado em termos de quantidade de ferramentas e máquinas. Eu vou falar um pouquinho do que a gente tem lá nele. É uma questão, assim, eu recebo muito também pedidos de outras escolas e de escolas públicas também para montar um espaço. E eu sempre falo que você não precisa de nada extremamente caro, extremamente avançado para ter um espaço de prototipagem. Você não precisa da impressora 3D mais cara, da cortadora laser mais cara. Você pode montar um espaço de prototipagem, basicamente, com uma mesa e algumas ferramentas. O importante, na verdade, é o que você traz ali para dentro. É o tipo de atividade que você vai é, influenciar os seus alunos a fazerem lá dentro. O nosso espaço, no caso, conta sim, com todas essas máquinas mais avançadas. Mas a gente sempre educa também os alunos ao uso consciente dessas máquinas. Eu vejo muito em colégios né, privados o uso desenfreado da impressora 3D, por exemplo, para fazer brindezinho, brinquedo, chaveiro, etc. E a gente tenta bater muito nessa teca. os alunos ficam super chateados, mas a gente sempre tenta lembrá-los que, olha, isso aqui tem um custo, isso aqui vai gerar um material, vamos pensar, é necessário, faz parte de um projeto. Então, é legal pensar nesse espaço dessa forma. Eu adoro essa foto, porque essa foto é no início do ano. <risos> e ela tá assim, super arrumado, super lindo, limpo. E aí, isso é mais para frente no ano, uma zona absurda. Então, assim, eu não acredito em espaço de prototipagem sem um pouquinho de bagunça, tá, gente? Eu acho que faz parte do trabalho. Eu acho que a gente sempre tem projetos em construção, em processo de construção. Então, é, me irrita muito quando alguém fala assim, ah, mas esse espaço está muito desorganizado, etc tudo bem, a gente tem a nossa organização, mas bagunça para mim faz parte e as crianças adoram. Então, é, isso aqui, na verdade, a gente faz uma, uma coisa que é um desafio enorme para que todas as escolas que têm um espaço de prototipagem, é a questão de gasto de material né nesse espaço. Esse é um espaço que gasta bastante material e que gera bastante desperdício também. Então, a gente tem cada vez mais tentado achar soluções para... Não jogar tudo fora, não jogar muito papelão fora. São coisas interessantes de pensar e que, inclusive, fazem parte do processo de aprendizagem dos alunos também. Essas são as nossas ultramáquinas. É, só para mostrar um pouquinho o né, que elas são capazes de gerar. A Do lado esquerdo é uma cortadora laser. É, a cortadora laser ela gera, através de, de subtração, formas 2D que você pode montar e podem se transformar em 3D. É uma ferramenta complementar bem bacana para ensinar vários tipos de competência para os alunos, mas, como eu disse de novo, não é necessária absurdamente, tá, gente? Dá para fazer coisas que ela faz à mão, mas ela, de fato, acelera o tempo que você faz esse trabalho à mão. A impressora 3D, ela gera objetos através do processo de adição, então ela usa um material, que é próprio dela, para criar um objeto, e a gente usa muito ela para a noção de tridimensionalidade com os alunos e complementação nos projetos também. Então, se eles estão trabalhando em um projeto de robótica e eles precisam de uma peça extra, alguma coisa muito rápida, a gente tenta usar a impressora 3D para isso. É, eu quis trazer para vocês darem uma olhada em alguns projetos. É, alguns usam Arduino, outros não. Na verdade, um usa Arduino e outros não. Mas eu vou explicar um pouquinho mais à frente por que eu quis trazê-los também para mostrar. É, a gente usa o Arduino assim bastante no nosso espaço de prototipagem. O Arduino, eu sou assim apaixonada porque eu acho ele super acessível. Não é um material caro e não é um material que tem uma curva de aprendizagem extremamente difícil ou longa também. Existe muito material online, então isso os alunos costumam gostar muito de pesquisar, investigar por conta própria, encontrar vários projetos e, e reproduzir esses projetos. É, eu sou apaixonada por esse projeto que a gente desenvolveu no Ensino Médio, que é o Medidor de Energia Elétrica Legalzão. Ele ganhou o terceiro lugar na FECT e, e a ideia por trás desse projeto é conscientizar sobre o nosso consumo de energia, o quanto a gente está gastando. A gente sabe que é super difícil ficar a par né, do quanto a gente gasta com luz, porque a maneira que a light aqui no Rio precifica isso né, é através da do seu consumo com potência em, em watts. Então, nem todo mundo sabe fazer essa conta, nem todo mundo vai parar para fazer essa conta. Então, os alunos desenvolveram um aparelho que consegue medir essa corrente através de um sensor não invasivo e consegue fazer esse cálculo da precificação para você saber quanto um eletrodoméstico está consumindo naquele momento. Se eu não me engano, a conta é por hora. Mas a ideia é justamente provocar isso de vamos ser mais transparentes e vamos entender um pouco mais o quanto a gente está gastando aí em casa. É, esse é um projeto que não leva Arduino, mas eu gosto muito de falar sobre ele porque para mim ele traz uma outra visão sobre tecnologia. A gente associa muito a tecnologia à computação né? e para mim a tecnologia é toda técnica que você aplica chegando a um fim. E esse projeto foi um projeto que a gente fez com alunos de sexto ano, eles têm aí 11, 12 anos nessa faixa etária. E é um momento que eles estão começando a investigar com a gente como funciona a indústria, como funciona, na verdade, o processo de industrialização das coisas, né? E como esse processo foi nocivo para o nosso planeta. Então, a gente fala muito sobre os impactos que as fábricas têm, como as coisas são produzidas em massa. E aí a gente desafia eles a criar as próprias biomatérias. Então, a gente fez, por exemplo, um foco em aglomerados, porque a gente usa muito aglomerado lá no nosso laboratório. Então, a gente... Deu vários ingredientes para eles, foi uma zona, mas foi muito bom. E a gente desafiou eles a testar alguns aspectos de criação de aglomerado, né o que forma liga, o que forma resistência, é... e aprendendo também um pouco desses conceitos da física. E a gente levou eles lá no laboratório, nessa foto no canto inferior aqui esquerdo, a gente levou eles no laboratório da PUC, que é um laboratório de, de teste de material lá na área da engenharia. E eles têm aquelas máquinas incríveis, que tem vários vídeos do YouTube satisfatórios, das máquinas que esmagam os materiais. E a gente fez teste de resistência em todas as placas que eles criaram. E a gente se surpreendeu muito com o resultado. A gente teve placa assim, que aguentou muitos quilos de força. Então, foi esse convite a, a pensar né e criticar. É, por que, que a gente não trabalha mais nessas tecnologias primitivas? E eles adoraram, assim, foi uma zona total, foi muito bom. É, e dentro disso a gente trabalhou um pouco com pigmento também. Esse videozinho é um projeto que a gente faz todo ano também, que é um projeto de stop motion. Para quem não conhece, o stop motion é uma técnica de animação em é, frames, né? você tira várias fotos e cria aí uma imagem animada. E o stop motion no espaço de prototipagem é uma técnica que aborda muitas competências diferentes ao mesmo tempo. É, não só essa noção de, de captação de imagem, edição de imagem, mas todo o planejamento, né? a gente sempre deixa os alunos serem os autores desse stop motion. Então eles fazem desde a direção até a criação de personagens, cenário, edição, é, a, os atores de voz são eles, é super fofo. E essa história foi uma história criada em conjunto com a turma toda. É, um, é um, uma dinâmica muito simples de se fazer na escola, e não precisa de nenhum equipamento. É, não sei se vocês já brincaram daquela brincadeira que você escreve uma frase no papel, dobra ele, passa para a pessoa do lado, ela, ela completa a sua frase, passa para a pessoa do lado e no final você tem uma história sem pé nem cabeça. A gente começou o nosso roteiro assim e depois a gente refinou essa história para ela fazer um pouco mais de sentido e o resultado foi incrível. E assim, isso é um assunto que eles estavam abordando em outras matérias também. Então só para vocês darem uma olhada aqui. Um cabelo bonito, hein, Eric? Posso tocar? Claro! Mas de repente cai um cachorro na cabeça do Eric. Oh. Ah! Ela joga o cachorro em não preocupado. preocupada. Todos os oh. tempos se mas acabam caindo. Eric, o que está acontecendo? Eu acho que é um pesadelo. Alguém vi um balão vermelho por aqui, ah. É isso? Ela corre para uma floresta, perto de um cemitério. Lá, ah, ela vê Jason, que aparece como uma rádio. ora, ora! Ela e vê Jason novamente. Volte aqui! Não me mate! Oh, que fofa! Oh. Ah. Ele não matou, pois achou ela muito fofa. Ufa! É, que bom que ela foi. Sim, acabou. Tá Puxa! Temos um outro, tá, gente? São dois vídeos. Deixa eu passar aqui, peraí. Macacos me mordam. Na era do Leonardo da Vinci, ele viajou no tempo e acabou parando em Marte. No laboratório, estava havendo uma grande experiência. A energia era produzida através do macaco comer bananas. O problema era que o macaco não estava feliz lá e queria voltar para a Terra. Não, socorro! Vamos logo, se o macaco ver! Ó, oh, mais bananas, vai <risos> <mais> energia. Banana <risos> ah, ah Meu Deus, eu não acredito nisso! As bananas acabaram! vou lá fora pegar mais! Então Da Vinci foi ao Banana Planet pegar mais bananas para o experimento. Deixa eu pegar essas bananas aqui. Não, encoste e aí, em tá? minhas bananas! <risos> Melhor eu voltar logo. Tá ficando tarde. Os aliens saem para fazer besteira na rua. Aqui! Alien! O socorro me salva! Ok! Poxa! Muito obrigado! Vamos fugir rápido! Antes que ele volte! Vamos! <risos> rápido! Rápido! Menino, macacos, gente, são nossos amigos! Até agora, parece tudo aqui. Oh não! O experimento foi arruinado! Eu vou arrumar o foguete do Leonardo da Vinted, para que nós podemos ir para outro planeta! Vamos para a terra, lá existem muitos macacos e muitos macacos Sim. e muitos macacos. Volte aqui, macaco. Precisamos continuar nosso experimento, pelo bem do conhecimento. Nossa, no meio da terra, posso ficar aqui? Ao chegar na terra, o macaco, o telepatia, avisa os outros que está de volta. Hum. E conta para eles que o da Vinci era mau. Ah. Então, finalmente, o Alien contou a sua história. A ah, verdade é que eu odeio o Da Vinci. Mas ele colonizou minha terra e escravizou meus conhecidos. foi isso, eu o ajudei. E assim os macabros deixaram um alien ficar na terra. E isso foi o começo da espécie. Nós viemos dois aliens. É isso, gente, Carol. Espero que eu não tenha é, roubado muito do tempo aí, tá? Só queria muito compartilhar esse projeto com vocês. Deixa eu parar aqui o compartilhamento da minha tela. Valeu, Carol. Pronto. Obrigada, Esther. Bom, a gente vai continuar então agora com o Isaac. É, ele vai falar sobre aprendizado significativo e a computação física. Ele é graduado em desenvolvimento de sistemas, com especialização em inovação e engenharia de softwares pela UFRJ e design e implementação de espaços makers edu educacionais pela Universidade de Stanford. Atua oito anos na área de tecnologia educacional da Escola Sesc de Ensino Médio, onde é educador do Programa de Cultura Tecnológica, Empreendedorismo e dos Espaços Makers da escola. Isaac, é com você. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todo mundo que está por aí. É, acho que primeiro eu gostaria de falar que... Gostei muito da apresentação do Alexandre e da Steph, super bacana. Eu acho que eu consegui é, ver a própria escola mesmo, também muitos desses projetos e muitas muito dessa, dessas ações. né? Por mais que a escola seja de ensino médio trabalhe com o ensino médio, que é um, um, uma cara um pouco diferente, assim, né? a gente pensar em algo um pouco mais voltado assim, para o... Pro, pro, é, parte um pouco mais profissional ao desenvolver esse estudante, é essas atividades lúdicas, essa forma com que vocês trouxeram tu, tudo, tudo isso, assim, é muito importante e, e muito do que eu ia falar também vocês já contemplaram em relação ao a, a, a, a, a, a, significado disso tudo dentro da sala de aula, o significado dessas atividades. Mas eu queria trazer um viés um pouquinho diferente, que envolve mais a ideia do, do próprio currículo. né Quando a gente pensa é, o aprendizado significativo e a computação física, como a gente pensaria o currículo que a gente desenvolve para isso, mas pensando o, a, a própria cultura maker, a, a própria tecnologia, como protagonista desse processo. Obviamente, ela, ela também transita ali como, como é, é, algo meio que, transversal, né? Ah, todas essas atividades que a gente realiza, tu, tudo que o próprio maker significa dentro da escola, ele é algo muito transversal, mas ao mesmo tempo como a gente poderia trazer ele assim como protagonista, assim, do, do, é, para o desenvolvimento de habilidades e competências, assim, para esse, esse tempo que a gente está. Tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. De início, na verdade, eu gostaria de falar um pouco sobre a escola Sérgio de Ensino Médio, localizada aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra. Ela tem uma proposta um pouco assim diferente, ela é uma escola residência, que também é uma escola de ensino integral, então os alunos, eles moram na escola. Na verdade, metade desses estudantes moram na escola. Os professores, uma parte dos professores também mora na escola. É um campus assim bem, bem amplo, bem grande. Nós somos uma escola privada, mas só que ela é gratuita em tudo que ela oferece. Tá? Nossa mantenedora é o SESC, Departamento Nacional do SESC. Nós somos um, um polo de atuação desse departamento. Entretanto, todas as atividades que a gente oferece, todos os todos os estudantes que estudam lá, eles recebem bolsa integral de 100%, então os que moram na escola são todos subsidiados pela escola, os professores também que moram na escola, eles têm uns apartamentos, eles levam toda a família para morar é, ali dentro da escola. Então, é aquilo, a gente tem, é, até como a Esther falou, a gente tem alguns privilégios em relação a espaço, em relação a maquinário, a ferramentas, então, é isso tudo que a gente vai mostrar, toda essa ideia de currículo que a gente vai mostrar, é, vem um pouco por parte disso também, né? E é, a gente tem um, um caráter um pouco diferente também, que esses alunos que residem na escola são alunos que vêm do país inteiro. Então, por exemplo, eu sou ex-aluno da escola, inclusive, e eu vim do Piauí em 2010, é, é, para 2008 na verdade para estudar na escola passei os três anos ali do ensino médio e ao final eu consegui continuar na escola só que ajudando de outra de outra parte meio que foi meu até agora o meu primeiro e único emprego ali assim de vida mesmo né Então é bem interessante que eu pude acompanhar todo esse processo de, de desenvolvimento e de evolução, do que tange a, a própria tecnologia, do que tange é, essas propostas que. que cada vez estão mais alinhadas com essas novas ferramentas, com esses novos tempos de, de informação, de, enfim, de, de computação, né? É, mas é, é, é bem interessante todo esse cenário da escola e eu, eu, tem um ponto assim que é muito interessante também, que é o ponto que é, os estudantes morando na escola, eles estando em, em tempo integral ali na escola, a, a, a gente tem uma, uma, uma proximidade, a gente tem um range assim de possibilidades muito maior, né? Eles se dedicam assim de uma forma que a gente fica assim de, de vez em quando assim assustado, é, é, que sei lá num domingo lá que ele poderia estar tá, é, tranquilo lá no final de semana curtindo lá a escola indo para piscina alguma coisa eles podem estar lá no maker, eles podem estar desenvolvendo algum tipo de atividade. Então, esse, esse, essa, essas possibilidades assim, de uma escola-residência, é, é, elas são bem interessantes desse ponto de vista, tá mas eu vou, não vou me estender muito nisso. É, mas eu só queria falar um pouquinho da ideia do, do, da tecnologia educacional, né o que, que a gente que a gente faz lá na escola. Eu sou analista de tecnologias educacionais da escola, né? eu faço parte de um time que coordena a parte do espaço maker e coordena toda a ideia ali do, do complexo maker que a gente possui lá. Então, o que a gente faz? A gente tem um programa que se chama Cultura Tecnológica, que eu vou explicar melhor o que ele é, mas que ele é basicamente essa ideia desse, desse nosso currículo para algo que envolva realmente a tecnologia, que envolva os nossos espaços e tudo que a gente oferece, é, é, é, Tendo esse ponto de vista de, de, de, de tecnologias, de espaços, de prototipagem, de, de, de robôs. Bótica e, e tudo mais. Mas eu vou explicar daqui a pouquinho a própria formação continuada que nos é muito, muito cara. Assim, a gente é, investe muito não só na formação dos nossos alunos, mas na formação dos nossos professores, porque eles são é, os nossos embaixadores aí, não só da, da própria cultura maker, mas da cultura te, de, que envolve a, as tecnologias, que envolve tudo que a gente oferece para é, os estudantes e tudo que eles têm de possibilidade ali para quando a gente olha esse cenário atual. né? É, a qualificação profissional, que é algo bem bacana também, que é um programa que a gente desenvolveu, que eu vou falar um pouquinho mais, e os próprios sistemas educacionais, plataformas e tudo que é, envolve isso. Né? É, e a gente, durante esse tempo, ainda vou contar a história, a história do Maker, de, de, de como exatamente essas coisas surgiram, só que a nossa abordagem em relação a esses espaços de prototipação, a prototipação... O, o, o, é, a, a ideia do maker, a, a ideia realmente do fazer, ela, para a gente, assim, perpassa muito, é, é, acho que vai muito para além necessariamente da fabricação digital, né? A gente tem é, a produção de mídias, a gente tem a ideia realmente da, da, da própria computação física, de eu, de eu poder é, programar algo ali no computador e ao mesmo tempo ter aquele feedback ali é, é, é, tátil, feedback em relação àquilo que eu acabei de programar, ou seja, fazer um robô andar, fazer a, a, a, a, é, criar algum tipo de, de objeto de aprendizagem que eu, que eu poderia é, pensar ali é, em um conceito e de teoria dentro da sala de aula e transformar aquilo em algo físico, utilizando a programação, utilizando o Arduino, utilizando... É, a própria fabricação digital para juntar os pedaços e fazer aquilo aquilo funcionar. né? Então, a gente teve um pouco dessa, desse insight que envolvia todo um complexo maker. né? Então, a gente tem o próprio espaço maker que envolve a fabricação digital, mas ao mesmo tempo a gente tem o Infolab, que envolve um, um pouco de realidade virtual, realidade aumentada, a gente tem a robótica, que traz um, um pouco dessa ideia da, da, das próprias qualificações que a gente tinha na escola que envolvia a própria fabricação digital, vou falar um pouquinho melhor delas, é, e o Media Lab também, que é para produção de multimídia, e todos esses espaços, eles conversam entre si, né? quando a gente fala de um produto, quando a gente fala de um ciclo de produto, quando a gente fala de, de, de eu estou produzindo é, estou produzindo algo ali no espaço maker, mas ao mesmo tempo eu quero adicionar algum tipo de inteligência de automação, mas ao mesmo tempo ali no final das contas eu quero promover a ideia, o marketing daquele produto. Então, é, acho que, essa ideia fecha um ciclo assim, bacana do, do que tange espaços. né Cada espaço tem a sua peculiaridade, mas tudo envolve a cultura do fazer. Então, isso é bem, é bem interessante, assim, muito caro para gente é A breve história do Maker, vai ser bem breve mesmo. O que, que acontece? É, eu acompanhei toda essa história... Aqui do no que tangia a tecnologia, no que tangia to todos esses esses esses processos e, e, e maquinários e tudo mais. né? Então, é, práticas maker a gente sempre teve na escola. né? É, a, a gente, por vezes, não não se dava conta, não não, não na verdade vinculava esse nome maker, mas a, nós somos todos fazedores, né? É, principalmente os professores, os educadores que estão dentro da sala de aula, a gente é muito criativo para realmente propor novas soluções, para tentar engajar com, com, com os nossos estudantes de uma forma um pouco diferente. Então, todas essas propostas, tudo, tudo isso que a gente consegue assim fazer, a, a gente consegue é, é, trazer para os nossos estudantes, não necessariamente de novo, mas de é, de, de, de um aprendizado mais ativo, de algo mais significativo, é, é, é, traz ideia de estrutura. E a gente sempre teve isso dentro da escola, né? só que aqui, eu, é, é, mais ou menos ali, 2010, 2009, 2011, mais ou menos, a gente começou a ver essas novas possibilidades. né? Até então não existia uma tecnologia educacional dentro da escola, mas ela foi evoluindo a partir da necessidade. né? Então, de início, ali a gente tinha a TI tradicional, e aí surgiram essas novas tecnologias, a gente falava, muito interessante, impressora 3D, a gente chegou a primeira impressora 3D na escola que a gente tinha achava assim que era algo muito interessante que a gente poderia é, colocar em um dos nossos laboratórios. A gente sempre teve um range de laboratórios bem, bem grandes em relação, por exemplo, à ciência da natureza. Então, a primeira impressora 3D foi para onde? Para o espaço de ciências da natureza. Então, é, é, é, foi um espaço assim que os professores começaram a interagir bastante com isso. A gente também da tecnologia começou a interagir muito com esses, essas novas tecnologias e, e, e aquilo, aquilo foi escalando, né? E os professores se apropriando daquilo. Então, eles foram estudando mais essas novas tecnologias. Ah, deixa eu tentar, então, criar agora um modelo 3D do, do, do DNA. Então, vou, vou começar a imprimir aquilo. E, e isso foi muito natural. Assim. A gente fala muito que o surgimento do nosso maker foi algo natural a partir da necessidade. Então, é, é, a partir do momento que eles, eles começavam a se engajar com essas novas ferramentas, eles começavam a, a, a querer mais coisas... Ah, tá. Então, já que a gente tem uma impressora 3D, vamos pensar agora numa cortadora laser. Então, super interessante. Só que é aquilo, a necessidade mesmo do espaço surgiu a partir do momento que a gente realmente precisava do um espaço, porque a gente tinha muita coisa e essas coisas elas estavam meio que espalhadas. E tinha também uma questão que esses, essas novas tecnologias, esses artefatos, ficavam muito de certa forma segregados em, em áreas que não necessariamente eram, era, muito democrático do ponto de vista que ali é uma ciência da na natureza. Aquele professor de, de ciências humanas vai chegar lá para tentar aprender, para tentar desenvolver alguma coisa, parecia algo que tinha um, um bias, né? tinha um viés ali. né? Então, surgiu a, a, a cortadora laser, aquele trambolho bem gigante. Então, a gente pensou, a gente precisa de um espaço. Então, a, gente precisa, a gente pensou, realmente carregou todos esses artefatos para um espaço e começou a, a, a, a desenvolver aquilo, começou a realmente tomar forma. A tecnologia é, é, é, que antes era aquela realmente mais pautada em tecnologia da informação, se tornou uma tecnologia mais educacional. E é, é, isso esse esse processo todo assim evoluiu de uma forma natural, de, um, de uma forma inversa, porque não necessariamente foi pensado ali, vamos construir espaço maker com isso, com aquilo outro, mas foi algo que foi a partir da demanda. né Então é mais ou menos isso a história do maker. A gente cresceu, mas a partir disso tudo a gente é, é, o espaço tem uma proposta pedagógica bem definida, o espaço já é muito bem consolidado, não só com os professores, mas com os estudantes, e a gente conseguiu inserir muito bem essa cultura mesmo da, da, da tecnologia dentro daquilo tudo, tá? É mais ou menos isso que eu queria resumir de, de história, tá? É, e aí traz a ideia da cultura tecnológica. A Cultura tecnológica foi, é, é isso que eu falei para vocês. A ideia desse currículo, né? Como a gente pensa o espaço meio como um protagonista de um próprio currículo dentro da própria é, dentro da instituição, dentro da escola, né? Então é um programa que a gente tentou é, é, implantar, com, com desenvolver essas habilidades, e competências. A gente fala o século XXI, mas é, é, é pro agora, é para tudo e é, é para é pro sempre a partir de a partir de agora, né? É, a gente fala que programação e tudo mais. É, é, é um skill necessária para os próximos anos, com a vinda da inteligência artificial e tudo mais. Né? Então, a gente teria a cultura tecnológica ali no centro. A gente tem a ideia do próprio pensamento computacional, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas, quando a gente pensa cultura tecnológica, o pensamento computacional está envolvido, a produção multimídia, a tecnologia e sociedade, realidade estendida, fabricação digital e é aquilo que eu falei para vocês, fabricação digital como com uma parte de, de, desse desse desse todo, né, mas que é, ela complementa muito bem esse ciclo porque é aquilo ele faz parte da do, do, do aprendizado significativo faz parte do fazer ali né de ter algo físico assim como a computação física quando a gente envolve o pensamento computacional então o, o nosso o nosso currículo girou mais ou menos em torno disso né é, dentro de cada uma dessas caixinhas a gente desenvolveu e desenvolve atividades que envolve é, todos esses espaços maker que a gente tem na escola né então é, é, é, isso isso tudo fechou de uma forma muito bem e mais recentemente a gente também está criando um, um, uma, uma caixinha que envolve mais a inteligência artificial ligada à ideia do pensamento computacional porque é algo que não não é do futuro já está aqui que a gente precisa é, é, que, que os nossos estudantes também se apropriem um pouco mais desse esse contexto, né? Então, é, é, é um, a gente tem um clube que, que foi criado por um dos professores de matemática. Isso, isso, isso que é bacana também, né? Os professores eles promovem as coisas e, e, a, e a gente também é, se envolve com aquilo. Isso foi, foi proposto por um por um professor de matemática, o professor Charles, mas que aquilo já, já entrou assim no nosso sangue de uma forma tão, tão, tão bacana. Então essa sinergia que que a própria tecnologia, os próprios espaços, a, a própria cultura mesmo tecnológica é, é quando ela está inserida assim no contexto educacional, é, é, essas essas vindas, esses retornos do, dos professores, eles se tornam muito muito bacanas. É, só passa rapidamente aqui. O Pensamento computacional. Então é, é, é tudo o que envolve o, como realmente um computador pensa, né? O computador é uma abstração do, do nosso próprio da, da nossa própria capacidade de raciocinar, da, da nossa própria computação, né? Então é, é como realmente o computador pensa. Então, como a gente explica isso para nossos estudantes? E são são coisas muito importantes que a gente precisa passar para eles de, de uma forma ou de outra. Então, isso é uma das bases. Isso é algo muito importante para a gente desenvolver também com, com, com eles. E isso também faz parte do, do nosso espaço de, de prototipação, né? Então, a gente tinha programação com Scratch, a gente é, kits de robótica, coisas que envolvem realmente o, a base ali para depois a gente evolua para um, um clube de robótica no qual a gente utilizava Arduino para construir robô e esses robôs participavam também de competições e a própria qualificação profissional também que a gente havia desenvolvido pra, que, que, que é basicamente um programa da escola que funcionava aos sábados, no qual eles saíram com uma certificação de, de, de proficiência em relação aquele tema né? e, o, e o tema desse caso aqui que, que foi desenvolvido que, que foi criado mesmo, foi em relação a, ao, ao, é, a automação desenvolvida Desenvolvimento de automação, robótica, automação e coisas que envolvam é, é, tudo, toda essa ideia de eletrônica e, e, e, e elétrica, né? Então, foi, é, um, é um processo bem bacana e faz parte do nosso currículo. É, aqui só mostrando alguns dos programas que a gente teve, das coisas que a gente teve, né? A esse, esse, esquerda é um dos foi um dos nossos professores, o professor Vitor, ele era o professor de, de robótica automação da, dessa qualificação profissional. É, esse é um, é um drone que ele havia feito utilizando é, é, um pouco de sucata, né? Vocês podem ver que é uma cabeça de uma boneca. Então, é como se fosse uma boneca voadora, mas que ele fez assim, bem bem bem cru, na verdade, né? Comprando diversas partes e é, um dia ele levou para, para os estudantes também verem. Então, é... é ele explicou exatamente como as coisas funcionaram, foi um dia bem, bem interessante. Isso tudo fez parte da qualificação. É, nesse outro a gente já está partindo para alguns dos projetos finais dos estudantes. Esse é o professor Felipe Laranja, que, que, que ele é, do, é da casa Firjan também, mas ele dava aula lá com a gente. É, e era um, é sempre uma interação muito bacana quando a gente, a gente fala desses projetos. né? É, e aí a gente entra na ideia da fabricação digital, que aí a gente está falando dos designs, que a gente a gente está falando realmente do chegar e do fazer ali no espaço meio que utilizando esses, essas essas tecnologias específicas, né? Então a gente está falando da impressora 3D, da cortadora laser, da fresadora. Então, dentro desse contexto, é, é, nós desenvolvíamos com esses estudantes é, cursos que envolviam modelagem e impressão 3D, então... É, é, é, Dentro dessa qualificação, por exemplo, a gente trazia um pouco dessa dessa ideia de modelagem, de impressão 3D, como isso tudo funcionava. É, desenhos e gráficos 2D também, quando a gente pensa é, no contexto da cortadora. É, metodologia de projeto, então a gente usava usou bastante design thinking, usou outros tipos de, de, de metodologias também, criou aquilo, é tudo um remix, né? então a gente é, é, modifica um pouco para nossa própria realidade também, então a gente fez um remix do... do, do o design thinking, mas é, é, que funcionou assim muito bem para o nosso espaço. né? E todos esses cursos, é, é, é, não só a própria qualificação de, de, de, de profissional de designer em fabricação digital, mas é, é, tudo que a gente fazia parte disso também, funcionou mu muito para os professores, funcionou muito pro, até para os outros professores da rede SESC, que, que a gente também fez formação para esses outros professores. É, é, então esse processo assim de, de fabricação para a gente mostrar como é que funcionava essas metodologias ali por por detrás disso tudo é, dentro desse contexto de fabricação digital a gente também tinha os monitores a gente tinha os, os estudantes que estavam envolvidos nesse processo de do ensinar né e quando a gente pensa o próprio espaço meio que assim ele é muito horizontal porque é os aquilo o conhecimento ele ele, ele é passado de uma forma muito horizontal. Então, a gente tinha esses alunos monitores que sabiam um pouco mais sobre como essas, essas tecnologias funcionavam, que passavam e ensinavam os professores que, porventura, chegavam lá para tentar fazer um, um projeto funcionar, né? Então, é, é, não é só simplesmente chegar é, é, com, com um, ali um, um OBJ, um, um tipo de arquivo, colocar ali, colocar para funcionar e, e, e realmente fazer aquilo... É, é, é, Fazer aquilo na impressora 3D, por exemplo. Não, você tem que entender o processo que está por trás daquilo. Vamos tentar remixar esse, esse, esse projeto que você encontrou. Ah, então vamos tentar criar algo completamente novo. Então, esse, esse processo de troca de conhecimento, assim, que não envolve nenhum tipo de nível. Ah, eu sou professor, eu sou detentor do conhecimento, tipo assim. Não, é, é algo muito realmente horizontal, né? Então essa troca foi muito muito importante interessante para gente e aqui a gente traz alguns algumas cenas da nossa qualificação profissional no qual a gente traz um pouco da ideia de, de metodologias aqui do lado há alguns alunos desenhando quando a gente tinha essas aulas mais mais de desenho 2D vamos pensar exatamente no projeto antes da gente chegar e fazer aquilo então vamos pensar uma forma de protótipo, de vamos, vamos realmente desenvolver e melhorar, e desenvolver e melhorar, até que a gente consiga um, um, um produto ali é, mais bem finalizado. É, aqui a gente, enfim, é, mostra um pouco dessa dessa dessa ideia da, daquilo que foi produzido e desenvolvido. Essa outra parte foi muito importante, porque ao final dessas qualificações profissionais, a gente sempre tinha projetos que envolviam, aquilo. eram duas qualificações, né? então a gente tinha design e fabricação digital e desenvolvedor de soluções para automação, robótica e automação. Né? Então elas se juntavam e os estudantes, eles, basicamente dois de cada grupo, eles tinham que pensar em soluções envolvendo as ODSs para que eles pudessem criar algo físico ou um projeto ali mais próximo daquele físico ali para que pudesse solucionar algum tipo, de, que envolvesse, na verdade, um ODS, e que eles pudessem solucionar algum tipo de problema. Então, por exemplo, aqui a gente tem a ideia de um, um mini-microscópio que, que utilizava... É, é, partes assim recicláveis, então partes ali que, que seriam recortadas, por exemplo, na, na, na cortadora laser, mas que também ao mesmo tempo tinham um Arduino ali embutido por trás e tinham que tinham uma, uma webcam que eles conseguiam fazer um mecanismo para aproximar um pouco mais. Então foi super interessante assim o, as propostas né? e é isso tudo de baixo custo para que pudesse ser é, é, enviado como um material, por exemplo, para um, uma escola pública. Aqui do outro lado a gente tem um, um, um formato de maquete o, o, o, é, é, automatizado de, do, do, do sistema solar. Esse outro a gente tem um, um sistema de, de, de, de plantação, de irrigação. Né? Então eram, eram propostas bem alinhadas com, com, com essa ideia do compromisso social que a escola tem, que é muito forte, e que, e que foi bem interessante assim, também para a gente desenvolver. Aqui são algumas das coisas que a gente. É, que, os, que os próprios estudantes é, eles desenvolviam, né? É bacana porque eles estavam estudando, por exemplo, é, é, tá, a gente está estudando um pouco mais sobre círculos, tá, então vamos desenvolver alguma coisa que faça círculos, que a gente poderia pensar ali, de certa forma, programar ele para fazer círculos. Então, como a gente conseguiria pensar naquela equação que a gente viu ali dentro da sala de aula e inserir ela num contexto ali de computação física? Né? Então, é, é interessante é, como a gente cons consegue passar esses conceitos teóricos para algo físico e prático. Esse é um outro também, esse foi feito pelo professor Charles, na verdade, feito por alguns estudantes com o professor Charles, mas esse é um carrinho movido a ratoeira. Deixa eu dar o play aqui de novo. mas que Tem uma ratoeira aqui embaixo, mas toda esse, essa parte estética foi feita no espaço Maker, que foi desenvolvida é, com, com tendo essa ideia, na verdade, uma parceria entre matemática e física. Né? Eles estavam querendo estudar um pouco mais sobre é, todos os fenômenos físicos que envolveriam, por exemplo, um carrinho de ratoeira passar por um por uma para uma pista, né? Então, é, é bem interessante, assim, né? A gente tem a ideia da produção multimídia, que aí traz a ideia dos podcasts, fotografia, vídeo, então a gente traz o, o fazer, mas só que pensando mais nessa ideia multimídia, né? Então, como a gente poderia é, pensar ali no nosso produto, vender o nosso produto, é, gravar um, algum tipo de videoaula ensinando é, a fazer aquilo, né? Então, esse, essa ideia do compartilhamento do conteúdo, compartilhar é, é, isso, isso tudo que a gente está produzindo, também é muito importante. Então, é... é é um dos espaços assim, do fazer que também assim, ajudou muito os estudantes a entender um pouquinho mais sobre, sobre produzir. Né? A gente consome muito conteúdo, mas ao mesmo tempo a gente tem que assim, influenciar nossos estudantes para que eles possam também começar a produzir. A gente precisa produzir coisas com qualidade, a gente precisa entender exatamente que nós não somos simplesmente consumistas, nós também Podemos ser produtores, né? Então, E esse, esse produzir ajuda muito a, a fixar aquele conhecimento, a, a realmente é, é, dar significado aquilo, né? É, é só, um, só mostrando um, um pouco dessas partes, de, de, desse tipo de produções que a gente fazia. Isso, isso envolve alguns alguns dos nossos monitores, mas é uma sala mais pensada assim nesse, nesse tipo de formato de produção. E um outro assim, que envolvia, que foi super interessante foi a ideia da realidade estendida, que a gente traz virtual, aumentada, e, e, e os diversos outros que a gente tem hoje em dia, mas que foi, foi bem interessante assim, porque eles puderam é, é, entender um pouco mais sobre esse tipo de realidade, propor é, novos tipos de, de, de aplicativos, de, de, de utilidades para isso tudo também. Como como funciona essa tecnologia? Como é que funciona esse, esse mundo virtual que é, aos poucos assim está chegando para a gente, né? Então a, a, através dessas tecnologias a gente a gente é, promovia essas atividades para eles pensarem exatamente como é que isso funciona por trás. Explica para mim como como é, é, como eu poderia aplicar isso num contexto educacional e a partir dessas aulas também, a gente teve a entrada de professores querendo dar aulas com esses artefatos. Então, foi super, super interessante. Foi um movimento assim: inverso os estudantes, nossa, é muito interessante a tecnologia. Aí o professor, nossa, realmente, bacana. Então, vou lá ver o que, que eu posso é, é, ver, é, como eu, eu posso significar esse, esse tipo de artefato aqui para colocar na minha sala de aula. Né? Então, bem, bem interessante. E a ideia também de tecnologia de sociedade, que a gente não pode deixar de fora. A gente precisa. É, é, na verdade, a ideia da escola é a gente criar cidadãos bem antenados em relação ao mundo em que eles estão inseridos, aos problemas, às necessidades e a, e a tudo que possa também influenciar eles e influenciar a própria sociedade. Então, a gente tem que entender que a gente vive num, num, numa sociedade da informação, que a gente vive num, num mundo rodeado por dados, que nossos dados são importantes e como nós podemos nos proteger em relação a isso tudo fake news, a própria, a própria manipulação que acontece. Por, por, por detrás dos panos, como a própria inteligência artificial influencia em todo esse processo. Então a gente tinha ciclos de palestras e algumas coisas que envolviam tudo isso, né? Aqui a gente tem até o Miguel, vou colocar ele, ele está aqui também no, no, no, na, na nossa atividade aqui hoje, mas que é aquilo, a ideia da formação de professores, né? Então, só queria colocar essa parte aqui que. que... Traz um pouco disso, que, não é, que nos é muito caro realmente e que é muito importante. E, e a gente realizava muito desses, desses ciclos com os professores. Tá, e então a gente tinha essa ideia da formação continuada presencial, então aconteciam muitas formações ali no espaço, não só em relação à fabricação, mas em relação ao, ao, ao maker como um todo, é, ao, às propostas que envolvem isso tudo, né? É, só mostrando um pouquinho mais disso, então é, é muito importante a gente, é, aquilo, a gente influenciar os educadores, a gente trazer essa ideia para os educadores, porque eles são muito, muito importantes nesse, nesse processo é, de ensino-aprendizagem, eles são um, um dos protagonistas também desse processo, né? então eles, têm que, eles também têm que fazer parte disso, têm que entender um pouco mais. Em né? é, 2020, a pandemia, né? o que que... Como a gente agiu, o que a gente fez em relação a isso, né? A gente tinha, um cenário atípico, a gente teve que continuar o ensino médio todo à distância, um cenário remoto. Então a gente teve o laboratório virtual, que foi algo bem, bem interessante, no qual a gente desenvolveu cursos que envolviam, na verdade, algumas outras áreas, assim fazer, né? então a gente ficou um na ideia de, de ciência de dados, de desenvolvimento realmente de programação, é, é, de, de produção multimídia, a parte de marketing. Então a gente, dentro da nossa, na, da nossa própria plataforma, desenvolveu isso com os nossos estudantes, com os nossos monitores, para que aquilo? A gente, ainda assim, por mais que a gente estivesse à distância, a gente conseguiria, de certa forma, é, trazer uma qualificação a mais para eles e prepará-los para esse mundo. Né? A gente teve uma interação muito boa com as redes sociais, a gente fez algumas lives, a gente promoveu diversas lives que envolviam também é, Educação Maker, é, é, então foi, foi, bem, foi bem interessante também. É, e a gente teve basicamente essas duas linhas de ação, que foi em relação ao protótipo de respiradores e produção de face shields, com algumas parcerias que a gente teve com, alguns, com, com a UF e com algumas é, é, organizações também... É, é, é, é, sem fins lucrativos, para que a gente pudesse tentar ajudá-la de alguma forma. Só mostrando um pouquinho das coisas que a gente fez. Foi super super interessante essa parceria. A gente fez a parceria UF, Escola Sesc, Casa Firjan, para produzir esses face shields, e Foi muito muito legal. É, gente, acho que é isso assim que eu queria trazer daqui. É, é sempre bom assim você poder compartilhar essas experiências, trazer um pouco dessa ideia e, e trazer um, um viés um pouquinho diferente, pensando assim, a tecnologia como um currículo mesmo ela é, obviamente isso tudo aqui que eu mostrei ela está muito inserida assim é, é, aquilo é transdisciplinar né então tá, tá perpassa tudo isso né mas que é é, é muito importante assim para a gente trazer esse, esse cenário do, do desenvolver a tecnologia desenvolver esse, esse currículo nos estudantes desenvolver essas competências essas habilidades neles tá é, é isso que eu queria passar Obrigada, Isaac. Agora a gente vai para o nosso último convidado, o Rodrigo, também conhecido como Pitanga. Ele é engenheiro, educador e programador. Atualmente coordena e de tecnologia educacional da Escola Eleva, no Rio de Janeiro, onde desenvolve programas curriculares voltados ao uso criativo da tecnologia para a resolução de problemas em todas as etapas do ensino básico. É envolvido em educação e tecnologias de prototipação há 10 anos, foi um dos criadores do Garoa Hacker Club, primeiro hacker space brasileiro. Rodrigo. Obrigado, Caroline. É, primeiro, agradecer ao pessoal é, pelo convite para palestrar no, no Arduino Day. É, acho o Arduino Day um evento muito legal, que ele é descentralizado. né? Eu mesmo já participei da organização de vários Arduino Days, é, no Garoa, na, na Escola Eleva, já organizei um Arduino Day na minha empresa, então acho muito bacana a proposta do evento e também de estar aberto para esse tipo de, de discussão, né? É, deixa eu abrir o meu slide aqui. Bom, acho que depois de acho que tantos exemplos incríveis aí do Alexandre, da Esther e do, e do Isaac, fica até difícil falar, né? É, acho que são experiências muito bacanas e, enfim, é, acho que estou muito contente em partir dessa mesa. O Isaac, eu não lembro se eu te conheci, Isaac, mas eu já fui lá na escola Sesc. A gente deve ter se conhecido lá na Educação 360, eu acho. que Eu também dei uma oficina lá. Enfim, o Alexandre Ster a gente também já está aí de longa data fazendo parcerias, né? Então, vamos lá. Eu queria é, puxar minha fala um pouquinho mais... É, até para não ficar muito repetitivo, né, puxar um pouquinho mais para olhando para a parte de currículo, que é uma é a nossa abordagem né, lá na, na escola eleva. Então, primeiro só me apresentando, né, complementando o que a Caroline falou. Eu eu acho, eu gosto de olhar para trás e, enfim, ver, ver a da história das coisas, né? Então eu comecei a me envolver com com a cena dos hackerspaces mais ou menos em 2009, numa viagem eu fiquei sabendo Sabendo disso, né? E, e eu acho que a gente, a gente ela, a gente tem que às vezes para saber para onde a gente vai, a gente tem que olhar para trás e saber de onde a gente veio, né? E então eu gosto de fazer essa esse histórico. É, e aí a gente se pergunta, né? Ah, isso que a gente está fazendo é uma é uma tendência, né? Acho que nas escolas é algo muito novo. Mas essa, mas essa maneira de, de pensar e, e de fazer as coisas, ela vem em espaços específicos desde os anos 80, né? Mas eu acho que a cultura hacker como um todo, ela começa nos anos 50, lá no, no MIT, quando a gente tinha o Tech Model Railroad Club, que, enfim, era a galera que se enfiava debaixo da mesa, literalmente, para fazer as suas traquitanas tecnológicas e gambiarras, né, como Alexandre Bem começou a palestra dele. E, e mas a gente tem esse movimento mais focado em espaços fora da escola, né? é o o TMRC lá no MIT, começou como uma dissidência dentro da própria escola. E chega um momento que esses espaços eles eles saem da escola, né? Muito notório lá na na década de no início da década de 80, quando foi falado que a cultura hacker acabou no, no MIT né porque ela foi é, enxotada da, da escola e e, é, e a gente tem essa experiência dos, dos hackerspaces e makerspaces enfim ou da época que nem tinha esse nome né os por exemplo como época em que a gente nem dava esse nome às coisas é, e aí em 2010 eu estava fazendo um mestrado na na Poli, né, na na Escola Politécnica da USP, onde eu já tinha me graduado também. E na verdade um pouquinho antes disso a gente tinha eu tinha um, a gente fazia uma disciplina que era oficina de arte e programação. É, com o Etienne Delacroix, que foi um professor que veio do MIT, ficou um tempo lá na Poli, depois foi embora. E ele tinha um laboratório em que basicamente tinha gente que se matriculava duas vezes, três vezes para a disciplina dele. Quer dizer, na faculdade você quer terminar logo e ir embora. E tinha gente fazendo é, essa disciplina pela terceira vez. E nesse lugar eu conheci o Luciano Ramalho, é, o Juca, né, o Felipe Sanches, que, enfim, são pessoas incríveis. E tinham projetos que ficavam lá. E às vezes ele chamava a gente para, pô, vamos lá na sala do Etienne fazer uns projetos. E eu lembro uma vez que eu tava com o Juca E ele tava me mostrando um projeto Que era de uma mesa de pinball Na verdade ele tá construindo esse projeto até hoje né? 12 anos depois E aí passou um professor E a gente tava com a chave da sala Era férias, ah, o que vocês estão fazendo aqui? A gente está fazendo um projeto e tal E Ah, o que que é isso? Aí o professor olhou, ouviu, ouviu e falou pra gente É, mas olha só É que aqui a gente não faz brinquedo Aqui a gente faz Só coisa séria e, enfim, a gente tentou explicar para ele todos os aspectos de engenharia que estavam envolvidos na construção de uma de uma mesa de pinball é, feita por engenharia reversa, né? Mas, enfim, é, para ele aquilo era brinquedo. E aí, o irônico foi que, é, dois anos depois... É, vocês estão vendo a minha tela, né, gente? Eu compartilhei certo. Dois anos depois... A gente foi, voltou lá para a né? eu já tinha largado o mestrado, o famoso dropout para abrir uma empresa Eu tinha criado a Meta Máquina, que foi a primeira fabricante de impressoras 3D é, no Brasil que Como negócio não deu certo, mas como experiência de vida foi uma coisa muito bacana E a gente foi entregar a primeira máquina lá E aí o diretor da Poli chegou e chamou a gente né, para uma reunião depois, quando ele ficou sabendo que a máquina chegou E ele falou, poxa, mas por que, que vocês não fizeram isso aqui? Né? Aí a gente falou, bom, a gente tentou, mas a gente foi mandado embora a gente não estava fazendo a impressora 3D na, na Poli, mas isso foi um caminho natural, um, um resultado desse desenvolvimento. né Como eu falo, quando a gente começa, às vezes, um caminho, a gente não sabe onde a gente vai chegar. A gente só sabe de onde a gente veio. É... E foi interessante esse processo, que aí, enfim, esse isso me levou para a educação, né, essa essa frustração com, com o espaço tradicional de aprendizagem me fez sair da universidade mas esse caminho de saída da universidade me fez voltar para a escola né? porque um belo dia entrou lá um professor um, um inglês um gringo para comprar uma impressora 3D nossa e ele saiu sem impressora 3D porque a gente não tinha estoque mas ele saiu com, com um grupo de professores e a gente foi por uma escola enfim ensinar essa abordagem de projeto que a gente estava tendo lá, conectado com o Hackerspace, né, com o Garoa, esse projeto começou dentro do Garoa como um hobby, virou um trabalho, enfim. É, então a gente tem esse momento de, é, ali mais ou menos, sei lá, em 2016, 2000, fazer as contas aqui, 2015, 2016, a gente tem esse momento de virada, né que o, o, o makerspace como alternativa à escola, ele ele volta para a escola, né? E, e como que ele volta para a escola? Eu acho que tem, tem várias, várias abordagens, né? Desde o que a Esther falou, assim, tem muita coisa que a gente vê que é, que é para inglês ver, né? Aquele, aquele espaço bonito e, enfim, ninguém sabe muito bem para que, que ele serve, o que, que faz, mas é bonito para mostrar para as pessoas, né? Mas a gente tem que olhar com, com profundidade, né? Quais são os projetos que os alunos fazem nesses espaços e o que, que eles estão aprendendo? E aí, quando a gente fala, né, do, do debate, ah, como que é isso nas escolas públicas, nas escolas privadas, é, teve até alguém aí que citou o, o Paulo Blikstein, né no, no chat, e eu gosto de falar que a gente consegue... 80% do que a gente faz, custa 20% do orçamento, e os outros 20% do que a gente faz, custam 80%. Então, tem muita coisa que dá a gente fazer, é, só que, assim, eu acho que o fundamental é o, é o professor, né, e enfim, em todos os aspectos ele é muito desvalorizado hoje no Brasil, mas o fundamental para a gente conseguir é, prover para os alunos uma experiência de aprendizagem em tecnologia, aprendizagem criativa bacana, é que os professores tenham não só tempo de formação, mas tempo de reflexão. É, o tempo de reflexão que a gente teve para enfim, pensar, eu vou falar daqui um pouquinho mais para frente o currículo que a gente desenvolve hoje na, na Escola Eleva, é, foi muito tempo de trabalho, não só dando aula, planejando e pensando nos materiais, mas também refletindo sobre a nossa prática é, todos os dias. Né? É, então, o que que, qual que é a visão que, que a gente tem hoje é, na Escola Eleva? Né? É, a Nossa metodologia de projetos, são projetos protagonizados pelos alunos, é, que cumprem objetivos curriculares com, com rigor acadêmico. Então, a gente tem um currículo com objetivos bem claros, mas as atividades são é, direcionadas mais pelos interesses pessoais é, dos alunos, né? Porque, enfim, o engajamento dos alunos é fundamental é, para que esses projetos tenham um resultado. É, e a gente tem diversos, né? A gente falou aqui de é, Student Center, né? o Alexandre mencionou. Então, como que a gente implementa isso é, quando a gente tem é, alunos que vêm de diferentes contextos, né? A gente começou em 2017 com alunos que vieram de, de escolas em que é, a abordagem pedagógica é diferente, é uma coisa mais centrada no professor, né? Então, como que o aluno ele não, não vira chave do dia para a noite, nem o professor, nem uma escola, não vira chave do dia para a noite para uma abordagem é, centrada no estudante, né, porque é uma coisa difícil, né, é, então a gente cria momentos é, em que existe, existem diferentes é, níveis de participação, níveis de, vamos dizer, de centralidade no professor ou no aluno, justamente para promover essa transição é, para um ambiente é, focado no aluno, né, a gente quando a gente começou lá na escola leve em 2017, né? Depois de seis meses a gente falou nossa, as crianças já viraram a chave. Só que depois de um ano e meio a gente vê que não, calma, esse processo é mais, é mais devagar. A gente tem que dar dois passos para trás para dar mais um passinho para frente, meio passo para frente. É, então por isso que eu falei que esse processo iterativo, né, e de reflexão é muito importante. É, então como que como que a gente foi desenvolvendo o nosso o nosso currículo, né? É, Acho que a pergunta mais importante que a gente se fez foi como pensar em um currículo que fala não apenas da, da resolução de problemas, né, porque acho que, sei lá, pelo menos até, 2010, até aí na década de 2010 isso ficou muito em moda, né, as habilidades do século 21 e resolução de problemas e parece que a gente sempre tem que resolver alguma coisa, né. É, e uma coisa que eu aprendi muito nos, nos hackerspaces é que para resolver alguma coisa importante, a gente também tem que ter direito ao inútil. Né? É, você vê aí as, as grandes invenções da, da humanidade, elas começaram com alguém que estava pesquisando uma coisa inútil, que viu uma coisa ali na mesa e falou, opa, aí, o que, que é isso? Né? É, um, um dia a gente estava lá no Garoa e eu estava mexendo com uma impressora 3D e estava tendo um churrasco. E chegou um cara lá com um espetinho e falou, poxa, será que a gente consegue fazer uma impressora 3D movida a espetinho? Vamos fazer. E a gente sentou ali, ficou duas horas sentado ali, a gente fez. E alguém veio e perguntou: Poxa, mas por que vocês fizeram uma impressora movida a churrasquinho? Falou, porque dá para fazer, né? É, então aí a gente traz essa dimensão é, do espaço para a expressão artística e engajamento dos alunos. Então assim a, a grande dificuldade que a gente teve há uns dois anos, mais ou menos, com o engajamento dos alunos, a gente, poxa, a gente está com um currículo super legal, com os objetivos super é, descolados, né, e para frente, só que os alunos não estão engajados, o que que tá faltando aqui? E faltava essa dimensão da, vou colocar aqui um termo em inglês que eu não consegui traduzir bem, mas do self-expression, né, da autoexpressão dos alunos. Então, a partir do momento que a gente deu espaço para auto-expressão dos alunos, é, o jogo mudou, né, acho que é muito legal esse exemplo que a Esther trouxe do... É, do, do stop motion, né? que os alunos ficam super engajados com, com esses momentos em que eles podem criar a história, então é, a gente tem um objetivo curricular claro, né, mas a, a história a jornada em volta desse objetivo são os alunos que, que constroem e isso é, é muito importante é, bom, então enfim, foi com esse tentando responder de certo modo respondendo um pouco essa pergunta que desde 2019 a gente tem na escola Level o que a gente chama de creative tech, né? a gente tem um currículo de creative tech a gente chamava isso de makerspace até 2017, e a gente sempre se questionava, então, mas makerspace é um espaço, que a gente faz aqui é outra coisa, e nem sempre é aqui, né? Inclusive agora, nesse momento, é muito importante a gente saber que não é só no espaço que, que a gente faz as coisas. Então, para mostrar um pouco esse processo de, de reflexão e, e desenvolvimento do currículo, eu trouxe aqui como que uma mesma atividade, ela foi se transformando ao longo dos anos, né? É, não só no direcionamento da atividade, mas nos objetivos, às vezes fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma atividade em sala de aula, você como professor pode avaliar e atingir objetivos bem diferentes. Então em 2017, né, nossos alunos do terceiro ano, que em geral nunca tinham estado num makerspace, não tinham tido contato com aquele tipo de ferramenta, estavam aprendendo a operar uma, máquina, uma, uma pistola de cola quente de maneira segura, e esse era o objetivo de aprendizagem da, da atividade, era isso que a gente estava avaliando. E eles demoraram seis, seis aulas para construir uma catapulta de palito de sorvete, é, seguindo um passo a passo que eu fui colocando na, na no, no slide, né? E todo mundo ia seguindo passo a passo. Um ano depois, os alunos também de terceiro ano, mas que já tinham estado com a gente é, por um ano, eles demoraram duas aulas para construir uma, uma uma catapulta bem similar, né? A partir de um produto finalizado que eu fiz. Isso com as mesmas ferramentas que eles tinham acesso, coloquei sobre a mesa e eles tinham que copiar aquilo. Né? Então, ali o objetivo já era é, engenharia reversa, né? olhar para uma coisa e tentar imaginar e, e enfim, e hipotetizar sobre como ela foi feita e tentar fazer algo igual ou parecido, né? com a mesma funcionalidade. E aí, 2020, né, a gente está no meio de uma pandemia mundial e a gente falou, poxa, como é que a gente vai fazer essa atividade sem a máquina de cola quente, sem os sem os, é, os enfim os recursos que, que a gente tem no espaço. Né? E aí surgiu essa ideia de atividade incrível né? da, da Vanessa, eu acho que ela está aí na, na audiência ainda, professora da nossa equipe lá da Escola Leva Barra, de é, fazer uma atividade em que eles pudessem... É, agora, o objetivo não é mais o produto, né? o objetivo é o princípio da, da alavanca, a catapulta tem um princípio de alavanca aqui. Então, a gente deu uma aula sobre esse princípio de alavanca e a gente propôs que eles criassem isso é, com os materiais disponíveis. Né? Em 2019, a gente fez essa atividade na escola e a gente juntou vários materiais. E 2020 funcionou muito bem nesse, nesse momento em que eles estão em casa. E a gente deu até mais espaço deles criarem com mais coisas diferentes, que aí era o material que cada um tinha em casa. É... Bom, e esse exemplo que eu trouxe é do Fundamental 1, né, no Fundamental 2, a gente se deparou, né, eu já falei um pouco da questão de engajamento e nos anos finais, né, ano, é, Ensino Fundamental Anos Finais, que a gente tem que falar agora, é, os estudantes, eles, de certo modo, eles já chegavam na, na escola com, uma, com um imaginário, né, sobre o que é escola, o que é... é enfim, para não usar muito o termo mindset, né? mas eles já chegam um pouco mais, é, enfim, formatados, de certa maneira, para um, um tipo de ensino que a gente estava fazendo diferente. Então, para os alunos mais velhos, essa transição era um pouco mais difícil, eles tinham mais resistência. E aqui eu trouxe um exemplo né, de como que um aluno que chegou na escola no, no nono ano, é, quando a gente começou a ter o nono ano, como que ele se comportava perante as avaliações, né, eu não vou entrar muito em detalhe de avaliação aqui, mas a gente tem avaliação na nossa disciplina de Creative Tech, só que não é por prova, né, a gente avalia por projetos, a gente avalia por habilidades mais transversais, enfim, tem várias maneiras que a gente usa várias formas de avaliação não tradicional, né, e aí a primeira... Na primeira, eu sempre tinha um espaço para comentários. Eu sempre deixo um espaço nas avaliações. E na primeira ele falou assim: ah, eu achei que a somativa, né, a nossa avaliação somativa foi muito chata. Eu, eu queria um, um teste, né? E, e era uma era uma avaliação que dava trabalho. ele tinha que escrever várias coisas assim, perguntas abertas, né? Assim, ah, descreva o que você sabe sobre tal. O que, que você fez? E eles sentiram bem desconfortáveis. Tiveram uma dificuldade enorme, né? E aqui embaixo, depois, eu coloquei no texto somativa 2, mas na verdade foi mais para o final do ano, depois de umas quatro avaliações, olha o que esse aluno falou, né? Eu acho que no futuro a gente poderia ter avaliações que, que dessem algo de volta à sociedade. Eu aprendi como que mecanismos de construção funcionam e aprendi a operar ferramentas que eu não imaginava que eu pudesse fazer. Aí, assim, Isso para mim é uma é uma evidência de, de aprendizagem muito bacana e mostra o processo de transformação né, que, que a gente conseguiu. É, então, o que que a gente aprendeu né, ao longo desse processo? Estabelecer critérios objetivos de, de avaliação, a gente tem objetivos de aprendizagem muito claros para cada atividade, para é, para cada bimestre, mas a gente dá para os alunos a liberdade é, de demonstrar esse, é, o conhecimento que eles adquirem de, em diversos formatos. né? Isso não quer, não quer dizer que o nosso currículo ele é cravado em pedra, na verdade ele muda a cada ano. É, claro, a gente não consegue mudar muito ao longo do ano, mas a cada ano a gente muda muito com base também no que os alunos trazem para a gente. É, e também, claro, é, ancorados na experiência internacional, aí que a gente usa standards de, de aprendizagem de tecnologia, que também não vou entrar muito nesse detalhe aqui. É, outra dimensão é publicizar os projetos desses alunos, né, porque é, é relevante para eles, é relevante para as famílias e o, o, esse processo de escrutínio público é, é muito rico, né, então é, você sai do ambiente ali, de certo modo, controlado da sala de aula e você coloca o, o projeto dos alunos na rua, né, claro, é, para cada idade a gente tem, a gente pensa em níveis de exposição diferentes, então os alunos do Fundamental 1, um, a gente tem um momento na escola em que todas as famílias e convidados vêm, esses projetos estão expostos, e, e não é muito uma feira de ciência, mas eles levam assim as famílias pela mão até o projeto deles, pra, foi o um Making Makers, um evento muito legal que a gente fez, enfim, esse ano não, não dá para fazer nesse contexto, né? O Alexandre já foi no Making Makers, acho que em todos, né Alexandre? É, e enfim, e alunos mais velhos, a gente já dá a oportunidade deles irem em eventos, até a gente teve alunos indo para eventos internacionais, é, para apresentar para uma plateia de acadêmicos, né, não sei se quem aí conhece o FabLearn, inclusive organizado pelo grupo do, do, do Paulo Blixten, eu achei um evento incrível, porque foi um evento acadêmico, né, com doutores e pós-doutores em, em educação, aprendizagem criativa e tinha lá, sei lá, pelo menos 20% do tempo do evento dedicado a estudantes, não estudantes universitários, crianças, né, estudantes de ensino básico, eu achei isso incrível, é uma das experiências mais bacanas que, que eu já tive. E por fim, celebrar as conquistas, né, a celebração faz parte da, da aprendizagem, é, enfim, é um aspecto é, fundamental até para desenvolver a confiança dos alunos e o entendimento, né, de é, do que eles podem conseguir. É, permitir o erro também é fundamental, vai quebrar coisa e às vezes eu vejo o um aluno fazendo uma coisa errada e eu deixo, né, claro, não sei que ele vai se machucar com aquilo, mas é, tem que fazer errado. Para aprender por que, que deu errado Às vezes é mais importante aprender por que, que deu errado Do que fazer uma coisa que deu certo E claro, no início eles ficam frustrados Quando eles não estão acostumados com essa abordagem Eles ficam frustrados quando dá errado Mas vamos lá, fica firme, deixa dar errado Que eles vão eles vão com o tempo entender a importância do erro é, E eu falo aqui também de explorar e extrapolar né? Um pouco a gente usa um um framework de de avaliação, que é o SHOM, que foi criado pelo pessoal de, de Stanford. É, e, então, é isso, é, é dar espaço e ter, não só, claro, objetivos muito claros, mas não só avaliações muito é, ali checklist, de fez fez fez mas também avaliações um pouco mais holísticas, né? A gente tem que ter também uma dimensão humana e subjetiva da aprendizagem dos alunos. É, e acho que o mais importante de todo esse processo foi ouvir os alunos, né? E quando a gente ouve, eles é, são francos, né? E eu acho isso importante. Então, o aluno me falou isso. Eu não queria ser rude, mas honestamente, eu acho que você fala demais e devia deixar a gente ter mais tempo para os projetos. Nossa, eu li isso, saí saltitando assim. Né? Na aula seguinte, eu falei cinco minutos e falei, começa, gente. É, e aí, eu deixo um, uma observação final que é. é como uma pergunta, né? Como podemos abrir o caminho para a criatividade, para a expressão artística dos alunos quando temos que cumprir um currículo? Essa foi uma pergunta que a gente se fez muito e depois a gente mudou essa essa pergunta, né? Aí com um errinho de digitação à parte, é, garantindo que os objetivos de aprendizagem são alcançados. Então a gente não tem que cumprir um currículo, né? Quando a gente tem um currículo numa escola, não é que a gente tem que cumprir um currículo. É que existem coisas que a gente entende que são importantes e que a gente quer como escola desenvolvendo os alunos, né? Então, como que a gente chega nisso? Dando espaço para a criatividade e para a expressão dos alunos. É, enfim, eu acho que é, só antes de, de finalizar, tem mais uma, uma coisinha que eu, que eu fui anotando aqui, que é o seguinte, eu acho que né, o, o questionamento que a gente tem agora, né, dos espaços de prototipagem na escola, especialmente no meio dessa pandemia, né, é, queria voltar um pouco para a história Dos hackerspaces, né? Eu lembro que quando a gente Fundou o Garoa lá em 2010 Inclusive eu estava olhando hoje e falei Caralho, 10 anos é, A gente escrevia assim né, Na, na definição do, do espaço né, Que o hackerspace é um provedor de infraestrutura é, Para o desenvolvimento De projetos E claro, tem espaços aí no, Nas escolas Com é, equipamentos Incríveis e é, enfim, e que às vezes são importantes, né, para a gente conseguir chegar mais rápido a alguns produtos, mas muitas vezes não. É, nos hackerspaces, né, no Garou, a gente ao longo do tempo foi criando muita infraestrutura, mas ao mesmo tempo também muita coisa foi quebrando e ninguém arrumava, mas o espaço continuava funcionando. Então chegou uma hora que a gente entendeu que o mais importante era a dimensão social daquele espaço, né. Então as pessoas não iam no Hackerspace para usar a cortadora laser, vão também, mas as pessoas iam no Hackerspace para sentar junto e tomar cerveja e, e conversar, né? E aprender junto, né? até lembro de um Arduino Day que a gente estava lá tomando cerveja, comendo pizza e chegou um grupo que não conhecia o espaço, né? Eles chegaram, ficaram tímidos perto da porta, daí uns cinco minutos um levantou a mão e falou assim, oi, eu queria saber que horas vai começar o Arduino Day. Aí a gente falou assim, já começou, <risos> senta aí, quer, quer mostrar alguma coisa, tem uma dúvida? Ah, tá, liga o computador aqui no projetor, né? É, e agora a gente está num momento em que a gente não pode ter esse espaço físico e, e toda a espontaneidade que o espaço físico é, dá para a gente, né? Não, não só nos no hackerspaces, mas na escola também, né? Na escola, o, pelo menos lá na escola eleva, a gente fazia questão de abrir o makerspace no horário do intervalo para os alunos. É, então ele era um espaço de socialização. Assim como tinha turminha que ia para a biblioteca, turminha que ia para a quadra, tinha turminha que, que ia para o makerspace. Então a grande questão é como que agora, qual que é o significado, né, desses espaços quando a gente não tem tanto a possibilidade do espaço social. Isso é uma pergunta que eu deixei aberto, que enfim, acho que a gente está tá tentando tá tentando descobrir, enfim, não só na educação, mas em vários aspectos da, da sociedade. É, então, acho que era isso que eu queria falar. Desculpa se eu falei muito rápido, eu quis não não extrapolar muito tempo também. É, deixo aqui o meu contato por e-mail, quem quiser pode me chamar no, no Twitter também. e Enfim, tem Facebook aí, quem quiser me achar também, me adicionar. De vez em quando eu posto sobre educação, mas eu posto mais fotos nas montanhas. É, então, então é isso, gente. Obrigado pelo, pelo tempo. É, então, vamos passar para algumas perguntas. A Mariana fez uma pergunta para os palestrantes, que é se vocês têm experiências com alunos com deficiência nos espaços, makers, e se tem, como é que vocês fazem? É, a segunda pergunta que a gente tem é do Leandro, que ele fala o seguinte, fazer o professor sair da sua zona de conforto do ensino tradicional passivo tem sido um grande desafio para mim em escolas e mesmo na rede de brasileira de aprendizagem criativa. Qual abordagem vocês utilizam e indicam para quebrar esse aspecto do engajamento docente? E a terceira pergunta é o que vocês podem dizer sobre Steam? Então, a gente pode começar com, com o Rodrigo ou a gente pode voltar para a ordem de apresentação como vocês preferirem. Acho que eu aproveitando que... Eu posso, posso fa é, falar acho que sobre as, du as duas primeiras perguntas, né, a primeira com deficiência, né, acho que foi da, da Mariana. É, a gente não, não teve nenhuma experiência ainda com alunos com restrição de mobilidade, né, enfim, fora um aluno, uma vez quebrou a perna, enfim, é, mas nenhum aluno com, com essa limitação, mas a gente tem casos de alunos com questões, é, enfim, de, de relacionamento, de aprendizagem, né, então... Na escola tem um departamento que, que segue, né, esses que acompanha esses alunos e aí faz recomendações é, pontuais para cada professor, para cada atividade. Então a gente, dependendo do caso, desenvolve atividades adaptadas ou momentos adaptados para esses alunos. Né? Mas enfim, é uma coisa que é, até às vezes sai um pouco do nosso, do nosso nosso da nossa alçada de conhecimento, né? Então, é fundamental ter o apoio é, de profissionais qualificados para fazer isso. É, e sobre a pergunta da, da zona de conforto, na verdade, o que eu, eu diria é deixa o professor na sua zona de conforto, né? A gente é, tem que estar tá aberto e tem que acolher, né? Então... Eu lembro assim, de, desde desde o primeiro ano lá na escola, a gente pensa, não, a gente tem que fazer integrações, integrações, integrações, mas vamos abre o espaço, deixar os professores chegarem, conhecerem, irem aprendendo as técnicas, ficarem à vontade, e sempre aquela questão, vamos fazer junto, né, porque eu acho que quem aí gera espaços makers na escola sempre se depara com, ah, sempre aparece alguém pedindo para a gente fazer alguma coisa, né, a minha... A minha filosofia é: não, eu não vou fazer para você, mas eu vou te ensinar a fazer, a gente senta junto, a gente faz as primeiras juntos depois você faz. E aí as, as colaborações elas começam a aparecer, né? Claro, a gente tem que ter um acho que é fundamental ter um bom relacionamento com os outros professores da, da escola, para eles não entenderem a gente como ah, aquele pessoal da tecnologia, né, que está em, tá em outra casinha, né? não, a gente é professor também, né, então, então vamos fazer junto. Poxa, vai ter aquela aula na disciplina de ciências sobre eletricidade? Ó, oh, então a gente vai ter a unidade de eletricidade aqui no, no Maker também, então no, no primeiro ano a gente fez eletricidade no Maker e na semana seguinte a professora de ciências fez eletricidade também, no ano seguinte a professora de ciências veio pra gente e falou, poxa, vamos fazer essa atividade junto? Posso fazer aí na sua sala? E aí as coisas acontecem, então acho que essa coisa de Ai, tirar da zona de conforto, eu prefiro olhar mais para o lado acolhedor e vamos ficar na zona de conforto ali e vamos vamos poucos, né? É, dando continuidade ao que o Rodrigo falou, eu acho que é muito disso mesmo, deixar o professor na zona de conforto dele mesmo. O que, que a gente faz muitas vezes lá no NARVE? É, a gente deixa o professor trazer o projeto que ele quer desenvolver e aí a gente vê o que pode ajudar. E aí vão surgindo várias coisas. A gente tem um, um jogo de tabuleiro com história. Né? Então os projetos vão surgindo através dessa interação. Essa interação acontece e esses projetos estão surgindo e a gente vai pensando neles. A gente tem um aluno que desenvolveu um jogo de tabuleiro para aprendizagem de línguas. Qualquer tipo de língua você consegue utilizar o jogo que ele desenvolveu. Partindo um pouco agora do, da parte do, dos alunos com deficiência, isso é um, é, um, é um grande desafio para um espaço maker, tá? Não é simples. Eu não sei se a gente consegue encontrar é, alguma solução que sirva para todo mundo é uma coisa que a gente se preocupa sim e lá no Nave eu vou dizer uma coisa para vocês aí sim eu acho que é válido para qualquer espaço Maker qualquer Hacker Space é que é contar com os próprios estudantes para encontrar soluções para os amigos que têm algum tipo de deficiência e isso lá tem funcionado muito bem é? os próprios estudantes pensam soluções para ajudar aquele amigo deles, a participar. É, a gente tem hoje no Naive também alunos, muitos alunos com TEA, né, com autismo, e eu vou dizer para vocês que um dos meus melhores programadores hoje na escola é um, é um, é um estudante com TEA. E o é que acontece? A gente tenta é, potencializar é, é, é, essa coisa que ele tem de, de positivo, quer dizer, essa, esse potencial que ele tem, efetivamente, a gente tenta utilizar. Assim, não tem muito um, uma forma de bolo para isso, mas eu acho que o essencial nesse processo é a coisa. A gente tem um cadeirante, e aí o cadeirante, então, a gente conta demais com a ajuda dos estudantes ali dentro dentro do espaço make para ajudar, não só do Espaço make com qualquer outro espaço que ele precisa de ajuda de todos os estudantes. Então eu acho que o mais importante é, novamente, essa coisa de centrado no estudante até mesmo para pensar soluções para os deficientes físicos. Eu queria falar um pouquinho também desse aspecto. É, eu tenho um pouquinho de experiência lidando com alunos de deficiência motora e ao longo dos últimos dois anos eu tive também uma aluna do terceiro ano que é deficiente visual é, e assim trabalhar com ela foi foi incrível. Assim, eu não tenho nem palavras porque a gente a gente aproveitou tudo que tinha de melhor daquele espaço para complementar o aprendizado dela. Então, a impressora 3D foi muito usada. A gente bolou assim vários esquemas para ela conseguir ela fazer a modelagem massinha, e aí a gente escaneava essa modelagem, passava para 3D, imprimia, é, visualização de mapa mundi, é, leitura em braille. A gente usou muito a impressora 3D para trabalhar com essa aluna, é, que era deficiente visual. É, eu tenho dois alunos também que têm paralisia cerebral. Isso faz com que eles tenham bastante limitação é, na parte de construção manual, né? E, e o que é bacana é que, assim, é, é, um, é, um, é um berço para a gente criar mais projetos dentro de sala de aula. Então, se o aluno não consegue segurar bem lá a pistola de cola quente, vamos se juntar e vamos desenvolver uma pulseira, um pegador, alguma coisa assim, isso acontece sempre e a gente sabe que a gente vive num mundo que é voltado para as pessoas sem deficiência e a escola é um ambiente muito pouco preparado para os alunos que têm deficiência motora e eu acho que o espaço de prototipagem é o espaço de mudar isso dentro da escola é, com a presença desses alunos lá a gente já assim já passou por mais transformação do que a escola jamais teve porque a iniciativa vem dos próprios alunos sabe de de, de ter um olhar de cuidado de querer desenvolver coisas novas para os seus colegas. É, e eu queria também falar só um pouquinho, que para quem para quem perguntou aqui no chat né sobre STEAM e sobre começar nesse meio também, é, eu queria dar alguns algumas dicas. A primeira dica, sim, é, a gente ouve muito esse termo STEAM, né, que significa ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Esse conceito, assim como outros termos, né, assim como a, é, o Project Based Learning, o Challenge Based Learning, são termos que a gente vê jogado por aí, mas que já está presente em muitos ensinos tradicionais também. É, os professores que geralmente me perguntam como é que eu aplico o STEAM na minha aula, é, eu, eu sempre recomendo olhar ao que você já faz. Se você prepara um cartaz, de, de com um papel, é, cartolina, com seus alunos e usa uma cola tal, você já está fazendo ali várias coisas que são Steam. Você está aplicando uma técnica, você está pensando em, em posicionamento das informações, é, as aulas de matemática são lugares assim super férteis para você aplicar Steam. Então, não caiam nesse conto da, da, de que a Steam é essa coisa só ligada a, ao equipamento. É, eu recomendo, já falaram bastante aqui do Paulo Blitstein, mas eu recomendo bastante leitura dos trabalhos. É, Manual do Mundo, canal do YouTube, ele é um canal assim que, nossa, é sensacional, assim eu adoro o Iberê. É, ele é um canal que, claro, você precisa filtrar um pouco ali o que, que você vai pegar, né, aproveitar de conteúdo, mas para quem não tem muita muita experiência com essa área e para quem é professor e gostaria de, de desenvolver atividades assim, eu acho que ele tem muito material no canal dele sobre coisas que vocês podem fazer, que são de baixo custo, que são com pouco material. É, e é um ótimo lugar para começar, sabe? É, eu sei que a empresa Nave à Vela também oferece formações para o professor. É, falaram já aqui da Casa Thomas Jefferson, em Brasília também, bem legal. Mas YouTube, gente, é o melhor, melhor lugar do mundo. assim. Então, é, não tenho medo de começar pelo básico. É, é muito mais simples do que a gente imagina. Oi, pessoal. É, gostaria de falar, um, enfim, é, é, adentrar um pouquinho nessas perguntas. Primeira, em relação aos deficientes na escola. É, nós também não, não temos não tivemos tantos contatos assim com, com deficientes com com, com, com é, restrições um pouco mais severas assim, né? geralmente um pouco mais leves e, e que é, é, de certa forma, não, não alteram muito ali o, o, o, que, o que o professor, assim, no ensino regular precisaria fazer. Entretanto, a escola, ela tem uma, uma abordagem, enfim... Como a gente vem do, do SESC, né? a gente tem uma abordagem assim, muito de compromisso social, então a gente atua muito no entorno, no entorno ali do, do, da, da escola SESC. Nós temos diversas comunidades, nós temos diversos parceiros, no qual a, a, a gente atua em alguns desses tipos de, de, de projetos. Né? Em um desses projetos, a gente traz esses estudantes para a escola. É, no Clube de Robótica, por exemplo, os, os nossos estudantes dão aula para estudan esses estudantes de escola pública, para esses, esses estudantes que vem dessas comunidades para esses estudantes também que possuem deficiências e que é como vocês já até haviam falado os outros palestrantes que esse contato estudante estudante ele é muito importante e que é, é assim quando a gente desenvolve esses esse tipos de, de, de de projetos com com esses outros estudantes, não só os que possuem deficientes, os, os que também não possuem, e a gente tem essa integração, eles se ajudam assim de uma forma tão tão bacana e os projetos que surgem são projetos tão integrados ali com a realidade daquela pessoa que está precisando, né então é, é, existe um determinado estudante precisando daquilo, os outros estudantes se, se juntam ali para criar algum tipo de artefato para ajudar é, a, aquele estudante dentro da sala de aula, a gente tinha é, um estudante do ensino regular com baixa visão, então os estudantes se reuniram e, e, e é, é, uma, uma professora na verdade trouxe essa, essa ideia para o nosso espaço é, é o, o até o miguel santos que está por aqui também que era um dos nossos colaboradores ajudou a, a, a a, a pensar um tipo de, de artefato que pudesse ajudar essa estudante, que pudesse regular um pouco a altura para poder enxergar um pouco melhor. Esses espaços realmente, de prototipagem nos ajudam muito nesse, nesse, nesse processo, enfim, não só de inclusão, mas realmente do, do estar ali. Né? E esse, esse, é, é, é, essa interação estudante-estudante é muito, é muito bacana. A gente conseguiu ver muitas coisas legais com isso. É, também e, e é aquilo: é um espaço aberto, é um espaço democrático, é um espaço que não é horizontal, é um espaço que está que, que tá todo mundo ali é, pensando um, um no outro, é, é, tentando encontrar soluções para determinados tipos de problemas. E, e se alguém está passando por algum algum tipo de necessidade, então precisa de alguma coisa, é algo que, que eles conseguem observar e tentar agir naquele é, naquele espaço, né? em relação ao engajamento dos professores. É, é, isso foi algo que a gente enfrenta muito, alguns, até alguns dos professores assim, que têm é, é o que a gente chama de tecnofobia, que tem um pouco de medo assim, em relação àquilo. A, a, Existiam alguns professores que entravam no espaço meio e ficavam assim, com medo, ficavam, ficavam sentados assim, tinha alguns outros, por exemplo, que a gente é, começava a falar de alguma coisa e eles ficavam... Mas um, uma abordagem que a gente viu que é super interessante e que, é, e que eu continuo a fomentar muito é a de formação de professores. É, porque quando a gente coloca eles no contexto dos estudantes, é, o, obviamente eles, eles estão ali, é, é, é, algo centrado nos, é, é algo centrado nos estudantes, mas eles estão no papel dos estudantes. Então, é, é, é, essa troca de conhecimento, eles poderem estar como protagonista, protagonistas do processo de, de ensino aprendizagem deles mesmos, é, é, eles desenvolvendo aqueles artefatos, eles tendo é, toda aquela ideia da, dessa aprendizagem significativa. Eu, eu, eu, a gente, como tecnologia educacional chega, passa um, um determinado tipo de artefato, passa um, a como você utiliza determinado tipo de tecnologia, a como você faria, por exemplo, a criar uma automação de casa utilizando o Arduino. Tá, vamos sentar aqui e vamos aprender. Então, é, é, quando eles participam desse processo, eles começam a ter esses insights e começam a quebrar um pouquinho disso. Nossa, eu pensei que Arduino era uma coisa muito absurda, muito, muito complexa, muito difícil, mas ele vem lá. Ah, com uma linhazinha lá de código, eu já consigo fazer um LED, ele piscar, nossa, que interessante. E essa formação não só para os nossos professores, mas para os nossos estudantes, para todo mundo que está ali no entorno. Né? Então, quando a gente começa a disseminar mais esse conhecimento e, e, e colocar os professores também nessa posição de, de, de, de agentes responsáveis pelo próprio aprendizado deles mesmos, eles como protagonistas desse processo, e como ali no papel de estudante, não definindo muito muitos papéis, a gente consegue crescer bastante. É, acho que é isso. É, apareceram aqui mais duas perguntas, eu acho que uma a Esther também, as, na verdade acho que as duas a Esther também já comentou É que se vocês conhecem espaços de formação continuada maker abertos E o outro era uma pergunta sobre indicação de cursos EAD Lá no NAVE a gente anualmente faz formações voltadas para professores da rede estadual, tá? É, alguns é, são, são, as formações são todas gratuitas o que, que tem que fazer? Basta seguir a gente ali nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que a gente sempre divulga, e é, são formações diversas. A gente tem desde aula de como utilizar o jogo em sala de aula, é, robótica educacional, que a gente vai fazer agora é, com aprendizagem remota. O outro também que a gente já fez lá foi uma oficina de design thinking voltada para educadores, né? para como você utilizar o design thinking em situações de ensino-aprendizagem. Então, tem várias lá, basta seguir a gente ali nas redes sociais que a gente está sempre divulgando. Tá bom? Valeu. É, outro, outra, outra referência que eu acho legal, duas referências. Eu postei uma aí no, no chat, que é o Tech Educação, que é uma iniciativa do, do Grupo Eleva também que até participei no começo, e o foco em atividades super de baixo custo, com, enfim, nesse momento de pandemia, só com coisas que tem em casa, né, eles também tem um produto para escolas, que, que é bacana, que você não precisa ter um espaço, e tem um que é bacana também, que eu gosto, que é o, é o Learning Creative Learning, do, do MIT, mas tem material em português também, inclusive tem um tem um pessoal do, do Brasil, né? Enfim, aquela coisa. A gente acha que tudo vem de fora, mas tem muita coisa sendo feita, tem aprendizagem criativa que é feita por brasileiros, né? Ou, enfim, lá fora, né? Mas estão fazendo estão são brasileiros. É... Então, esse Learning Creative Learning que eu passei agora tem material em português também. Bom, mais uma vez, agradecer a todos vocês, convidados, participantes. É, dizer que o Instituto também está à disposição de vocês para dúvidas, perguntas sobre que não foram sanadas aqui, mas que vocês podem mandar por e-mail também para a gente ou nas redes sociais. E, bom, fica o convite também para as próximas atividades que vão acontecer do Hub. É, geralmente são atividades gratuitas e abertas ao público. Então é isso, gente. Agradecer e desejar um bom final de semana para vocês.